E o Fala Pará fica por aqui Fique agora com as notícias do Brasil e do mundo Com o Fala Brasil Amanhã a gente volta a se encontrar cedinho Você já sabe, a partir das 7h30 da manhã Te espero por aqui Tchau, tchau e até lá 8 horas e 35 minutos. Fala Brasil no ar. Bom dia. Bom dia a todos. O Fala Brasil começa falando do caso revoltante de bebês que eram amarrados em uma escola de São Paulo. O caso veio à tona depois da divulgação de vídeos e fotos de crianças atadas em uma espécie de camisa de força.